Olá, aqui é o Bruno Pérez, a gente está falando sobre conteúdo e hoje eu vou falar sobre Storytelling e como Storytelling essa técnica está revolucionando o marketing de conteúdo e para isso é onde eu vim, ó, ó, ó, ó barulheira na Times Square, o lugar onde tem mais propaganda do planeta solta a vinheta, Malcolino! Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre Storytelling no canal de guia de marketing, nossas pílulas semanais sobre marketing digital, sobre todos os conteúdos eu vim aqui onde você pode mais encontrar propaganda no planeta eu não vou falar sobre todos os conceitos de Storytelling daqui eu vou pro estúdio agora para falar com mais calma, explicar os conceitos e explicar o que é Storytelling a gente já volta pra cá e você vai entender por que, que eu tô aqui vamos lá, vamos entender o que é isso em 2010, Philip Kotler Papa do marketing, o pai do marketing moderno, dizia que a gente era impactado por mais de 1.600 mensagens por dia. Hoje, em 2017, quando esse vídeo está sendo publicado, essa quantidade deve ser quase ou mais que 10 vezes. Não tenho os dados aqui exatamente, a gente falou isso em outros vídeos sobre conteúdo que você vai encontrar nos cards por aqui. Todo mundo está postando no Facebook, todo mundo tá criando vídeos no YouTube, todo mundo está postando suas histórias e suas fotos no Instagram. Você viu aí no começo e vai ver no final também que eu estava lá na Times Square, o lugar onde as pessoas vão para ver propaganda. E olha, aqui é um exemplo de quando a propaganda se torna uma atração turística. Times Square. Será que todo mundo aqui está prestando atenção nas mensagens que estão sendo passadas aqui? De fato? Será que as marcas estão aqui apenas para criar branding, para criar lastro, para se posicionar no mercado? Você não vê promoções aqui. Aqui a publicidade tem um outro sentido. E é isso, e é assim que o storytelling começa a se conectar com as marcas e as histórias das pessoas. Se liga nisso. Por quê? Imagina que no Facebook é algo como aquilo. A gente está lá para se divertir, a gente está lá para interagir, a gente está lá para absorver conteúdo e a gente é impactado com promoções a cada duas, três roladas. E o Facebook quer que isso cresça, né? E quanto mais pessoas de um lado, mais anunciantes de outro, maior audiência, mais dinheiro eles vão fazer. No YouTube é a mesma coisa, cada vez mais, mais vídeos têm propagandas, cada vez mais, mais vídeos estão vendendo cursos. Uma vez a gente fez um teste em algumas estratégias de embalde marketing, se você pesquisar alguma coisa e você baixar todo o ebook que, que te oferecerem como isca, você, naquele teste que a gente fez naquele dia específico, era sobre marketing digital e cursos de marketing digital, a gente baixou 28 e-books. Porque o Dumont está migrando para a área de inbound marketing. Ok, funciona, mas tem várias outras coisas que funcionam. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estava lá na, na Times Square mostrando aquela monte de propaganda? Porque é aí que o storytelling começa a ganhar força e começa a impactar mais usuários. Mas Bruno, Bruno, Bruno! O storytelling não é contar histórias, isso já existe na publicidade há muito tempo? Sim, contar histórias é algo que permeia a humanidade desde o princípio da vida do homem na Terra. Com isso a gente vê em todas as teses, todas as reportagens, todos os artigos sobre storytelling. E sim, storytelling está na publicidade já há bastante tempo. Temos vários anúncios de propagandas e de grandes campanhas publicitárias. Que contam histórias, mas a grande diferença é que o storytelling começou a ganhar força no marketing digital. E por quê? Existe um novo terminho aí chamado Transmedia Storytelling porque temos muitos canais. Aqui no Guia de Marketing a gente falou sobre vários canais. Clica nesse card aqui e dá uma pesquisada ali a gente falou sobre como escolher os seus canais de mídia. E agora com as técnicas de Transmedia Storytelling você pode contar toda a história do conteúdo que você está produzindo em todas as mídias. Detalhe, eu não estou falando para você criar uma peça e reproduzir essa mesma peça em formatos diferentes, de pezinho para Instagram, vídeo, tal. Isso é um outro tipo de coisa. O transmídia é diferente. Transmídia storytelling é a história contada através de todos os canais e não replicada. E por que isso? Porque cada canal, como a gente já falou aqui também, cada canal tem a sua própria linguagem. Cada canal é uma forma diferente de se produzir, ter um público diferente. E através disso você pode trazer pessoas diferentes para entender o seu produto. Então a gente estava falando sobre produzir conteúdo. E que conteúdo não é apenas texto ou apenas vídeo, e sim fotos, infográficos, e-books também, que podem funcionar e funcionam bem. Mas o storytelling entra onde você coloca o seu consumidor como personagem. O seu consumidor vai fazer parte de fato da história. Lembra quando a gente falou sobre persona? Você vai pegar aquela persona e colocar dentro ali dos seus vídeos, do seu conteúdo, do seu infográfico. Fazendo isso, você vai criar mais conexão com o seu público-alvo. Então, o storytelling ele vai permear entre tudo que a gente falou aqui. Ele vai trazer estratégia, ele vai trazer conexão. Ele vai colocar o seu produto em contato direto com o seu público-alvo. A gente falando sobre personagens e histórias, dá uma olhada nas propagandas que acontecem aqui atrás. Você não vai ver publicidade com propaganda com, com descontos, com promoções. Você vê as marcas contando histórias, se conectando com as pessoas. Isso são em todos os banners aqui. Vamos falando, continuar falando disso. Existem vários elementos para se criar uma boa história dentro de conceitos e técnicas de storytelling. Eu poderia citar aqui Joseph Campbell autor de A Jornada do Herói Mitológico em seu livro, Herói de Mil Faces, ou outros autores que exploraram o tema. Mas isso vai ficar para uma próxima série que vai vir em breve. Então aqui eu vou falar de quatro itenzinhos que são importantes na sua técnica de storytelling. São itens simples, porque aqui no Guia de Marketing a ideia é permear todos os assuntos. Quatro itens. Tenha um personagem, esse personagem tem que estar muito conectado com a sua persona. Passe uma mensagem. Essa mensagem tem que se conectar com o objetivo principal da sua campanha. Tenha um conflito. O que é conflito? Ah, é um vilão? Não necessariamente, mas é um problema que precisa ser resolvido. E aí entra o plot. O que é isso? É o objetivo final. É como o seu produto, o seu serviço, a sua expertise vai ajudar o seu personagem, dentro da mensagem que você quer passar, a resolver o conflito. Essas foram quatro dicas básicas, por isso que eu vim aqui, onde não tem barulho, dentro do nosso novo estúdio, para você entender como começar a construir histórias dentro das suas campanhas e não ficar apenas jogando valores e promoções para todos os lados, dentro de tudo quanto é peça que você cria. E aí, se você gostou do nosso conteúdo, dá um like aqui, deixa um coraçãozinho. Dá um subscribe aqui no sininho para receber os conteúdos do nosso de Marketing todas então, as terças e quintas. Deixe o um comentário, aqui vão aparecer os outros vídeos. E estou encerrando aqui, sobre storytelling, diretamente da Times Square, falando de publicidade, propaganda e marketing para vocês. Eu sou o Bruno Pérez, valeu!